Grito a porra do Brasil Só confio os meus dias Eu não confio em ninguém Só os meus dias Tem Brasília, tudo solto. Sua parte cerebral com as matérias da Globo. Queremos voltar as avenidas e virar o jogo. Mas a polícia sempre chega e se desforra. Eu não confio em ninguém. Só os meus dias. Eu não confio em ninguém. Só os meus dias. Eu não Yeah. O herói da sua vida não é um político.